Estou de volta aí, vamos falar sobre Bitcoin, eu tenho uma análise de curto prazo para mostrar para vocês, o Bitcoin que está nessa lateralização chata aqui agora, mas a gente tem grandes oportunidades também de trade, conforme vem mostrando aqui no canal, também quero comentar sobre o DXY e SP500, então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você já acompanha o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos, Deixa aquele like para apoiar, é extremamente importante. E amanhã, às 10 da manhã, teremos sim o live trading aqui do canal. Eu consegui resolver o problema a princípio, eu achei uma alternativa aqui para não dar, dar mais problemas como teve antes, tá? Então, a gente vai ter duas horas de live trade amanhã, sem falhas, eu espero aí, tá bom? Então, eu vou, inclusive, criar o um evento daqui a pouquinho aqui no YouTube para você já botar ali, né, a deixar esperando aí, deixar o alerta para quando eu entrar ao vivo amanhã, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos começar aqui comentar aqui então sobre o mercado, começando primeiro aqui, eu quero comentar para vocês sobre o DXY que tá aqui agora testando o fundo anterior aqui nessa região próximo de 101, 102. Fez essa divergência bullish aqui no 4 horas. Eu comentei para vocês na análise, na, na live, né? na última live, comentei sobre isso. tá, tá por enquanto respeitando aqui essa, essa, essa, essa divergência. Vamos ver se ele consegue né, voltar a subir aqui. Uh, mas para mim é importante ficar de olho Nessa região aqui, de fato, né? Nesse. Vamos puxar aqui o diário de novo para poder ver melhor esses candles. Para mim é importante ficar de olho aqui nessa região aqui agora, ver se o DXY vai perder esse último fundo, tá? Caso perder, o mercado pode ficar bastante bullish aí no curto prazo. É, mas eu tô achando que o Bitcoin, o DXY vai segurar, acabar segurando aqui nessa zona ainda, tá? É a minha expectativa, Mas se perder, pessoal, realmente a coisa pode ficar bem otimista aí no, no curto prazo, né? Para o Bitcoin e também para SP500, tá? E a SP500 que teve aí uma, tá uma pequena correção, buscou aqui próximo do topo anterior também, aqui nessa zona aí próxima próximo aí dos, dos, dos 4.200 pontos, está tendo uma rejeição aqui agora, né? fez uma divergência inclusive, bearish, eu comentei para vocês na, na live aí, do, do, que a gente fez na última live. Então, pessoal, aqui está uma lateralização chata também, a gente pode dizer assim, tá? Está numa região chata de definição aqui da sp 500. Tá, mas eu não estou muito otimista não com a SP500 aqui, pessoal, olhando o médio prazo. Tá? Eu comentei para vocês em relação ao pivô do Fed. Eu estou esperando uma grande pernada de baixo para a SP500 durante esse pivô de Fed. Estou tá? falando para vocês em todos os vídeos disso aqui. Tá? Eu fiz inclusive algumas análises sobre isso. Vou voltar a repetir aí se alguém tiver alguma dúvida mas uh, no, no, no curto prazo as pequenas tem espaço mais para mover sim, eu acho que é possível ela acabar beliscando regiões acima do 4.200 pontos tá? tem essa lente nesse que eu estou acompanhando aqui também, que ela pode voltar a testar aqui essa, essa, essa, é a, essa região aqui é acima dos 4.300 pontos aqui, próxima daqui, nesse né? topo anterior então, uh, no curtíssimo prazo tem espaço para sp 500 subir aí, mas no médio prazo pessoal, eu estou bem pessimista aí, não acho que as pequenos vai muito longe não, tá bom? eu acho que a chance de a gente ter uma, uma sessão e, e uh, pesada aí é muito maior do que a gente voltar, de fato, aí a subir o bull market, acho que longe disso, tá? Não estou otimista, só aí depois, de repente, mais para metade final de 2024, que eu começo, posso começar a ficar mais otimista aí com o mercado, dependendo como as coisas se desenrolarem, tá bom, pessoal? Então, vamos falar aqui agora sim sobre o Bitcoin, comentar para vocês o que, que eu estou de olho nesse momento. Antes de mais nada, pessoal, só um recado rápido aqui, eu vou deixar o link para vocês criarem também a conta na corretora, na corretora PrimeXBT, tá? O link aqui embaixo na descrição e comentário fixado. Eu, inclusive, fazer o um tutorial novo aqui da corretora, tá, pra vocês. Muita gente pediu pra mim aí que teve algumas modificações. Então, a corretora é muito boa, você pode operar aí, né? índices, commodities, uh, criptomoedas, tem Forex também para quem cons consegue operar, tudo usando essa margem em uh, Bitcoin ou SDT. Tá? Também tem Copy Trading e bônus de até 7 mil dólares, 7% de depósito. Então, crie sua conta aí. Eu vou fazer o tutorial assim que possível aí, tutorial da PrimesBT que o pessoal pediu para mim tá? e comentar sobre algumas outras, co outras coisas que você pode fazer também na corretora. Tá bom? E também vale para você participar do grupo VIP. Né? Basta você escrever ali no meu site, anderfault.com/vip você tá, pode estar elegível aí participar do Grupo VIP se você estiver operando também na PrimeXBT, beleza? Então, pessoal, no curto prazo, o que, que eu tenho para o Bitcoin para vocês aqui, tá? Algo interessante que eu estou de olho aqui agora, basicamente. Tá, o Bitcoin teve essa correção né, devido a, a, ao DXY aí, tinha, tinha liquidez que eu comentei na, live, na última live do canal. Tome cuidado com longs nessa zona aqui. Apesar de ter liquidez aqui acima, a gente está no momento que, que a, a qualquer momento a DXY poderia fazer essa, a, formar essa divergência aí. Uh, bullish, né? No 4 horas comentei para vocês e também tinha liquidez mais abaixo aqui nessa zona aí, né, Que eu tinha inclusive mostrado aí na, na live sobre isso. E temos uma forte liquidez também nessa zona aqui, agora próxima dos 20, ó, 27.500 dólares. Tem bastante liquidez aqui, Vou até fazer um update desse gráfico aqui no, no, no 12 horas, tá? Também que tem no, aqui, ó, né? 12 horas tem bastante liquidez. Só fazer um update para você super rápido aqui para poder mostrar. Porque se eu puxei a uma hora atrás aqui, ó, então tem liquidez nessa zona. Vamos dar um zoom de novo aqui. Então, liquidez dessa região. Eu estou interessado em buscar um long para o Bitcoin nessa região aqui dos 27.500 dólares, tá? Principalmente se formar uma divergência aí bullish no, numa hora. Estou de olho também nisso aqui. Mas para mim é uma zona que a gente pode tentar se, se, se expor. Porque a gente tem um suporte, sim, importante na região dos 27 mil dólares. 26.900, que eu vou mostrar para vocês aqui também. Tá? São dois suportes que a gente tem para o Bitcoin. A região dos 27 mil dólares e também a região dos 26, tá? E não é por causa de número, não, de. de... Uh, por fato de ser número inteiro, né, mas sim porque são zonas que tem um grande acréscimo de Open Interest, aqui eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A gente pode até, inclusive, puxar esse gráfico aqui, eu quero mostrar para vocês isso, ó. A gente tem aqui, ó, eu botei um outro indicador interessante que eu acabei encontrando aqui, que mostra que essa zona aqui, ó, essa zona aqui dos US 27 mil dólares, que é 26.900, por aqui, 26.800, tem um suporte muito forte aqui do Open Interest, a gente teve um, um Open Interest subindo muito, muito, forte nessa região né, e acabamos ficando acima dessa região, então tem gente presa aqui nessa região dos 27 mil dólares. Tá, que com certeza vão gerar uma certa demanda para tentar sair aqui no 0 a 0 nessa região. Tá? Então, é uma região de suporte. E a outra região de suporte importante é a zona aqui ó, dos 26 também. A gente tem outra zona que o, o Pinter subiu bastante forte aqui nessa região. Tá? É um indicador que eu estou usando aqui para poder buscar as esses, esses, uh, zonas de preço aqui que o, que o preço subiu. E o mais crítico aqui para mim, que é o ponto que o Bitcoin não pode perder, senão eu vou ficar extremamente bearish, é a zona aqui dos 24 mil dólares. Para mim, perder essa zona aqui, pessoal... Eu volto a ficar aqui full bearish com Bitcoin, tá? Eu acho que não vai ter muito escapatória. É, mas, por enquanto, aí eu sigo otimista, mas no curto prazo, qual que é a minha estratégia que dão para o Bitcoin? Como é que eu enxergo aqui o mercado, tá, pessoal? O que, que é importante você entender, que eu acho que é uma coisa que eu demorei também bastante tempo para entender como, como o mercado funciona, é que o mercado é bastante contra-intuitivo, tá? Se o mercado, se, se o preço, se a tendência do preço aqui, no caso, se o, se, se o Bitcoin for perder essa, esse esse cone aqui, né? Aliás, só um parênteses aqui para mim de vocês, né? Que eu acabei não comentando aqui. Eu fiquei de fazer falar essa análise e eles não comentei. A gente tá formando o terceiro Doji no semanal pro Bitcoin, tá? Esse é um padrão, é, na minha opinião, nada bullish aqui, tá? Então tome bastante cuidado aqui. É, eu não tô gostando nem um pouco desse terceiro quendo, uh, se, uh, terceiro candle aqui semanal. É, doji formando aí, né? Obviamente tá longe de fechar a semana, agora é recém-quarta-feira, né? Mas. É bem preocupante para mim. Tá formando aqui um diamante, aqui praticamente aqui no semanal, pessoal. Tá, então para mim, isso aqui é um padrão, uh, né? Bastante perigoso. Padrão bearish aqui, dependendo de romper, conforme eu sei vocês, dependendo de onde romper, aqui a gente pode buscar assim a zona aí dos 24 mil dólares, ou então rompendo para cima, buscando aqui a zona aí próxima dos 31, 31 mil dólares para o Bitcoin. Tá, então é um ponto que de, de atenção que vocês têm que ter, beleza. E para mim, é o seguinte, ó, uh, é um padrão bearish. mas... Uh, o que, que eu tenho que ver aqui agora, né? Se o preço for cair, é, a, tendência, a tendência aqui, como o mercado funciona, né? Como eu vejo funcionando pelo menos, é, as instituições sempre precisam pegar liquidez. Elas não querem vender Bitcoin no pior momento, elas querem vender pra, no melhor momento para elas, né? E onde a gente tem liquidez para o Bitcoin? A gente tem bastante liquidez nessa região aqui, ó, até a região dos 29.500 dólares. A gente tem bastante liquidez. Então. Se o preço, se o preço do Bitcoin voltar a subir para essa região aqui, ó, pegando essa liquidez né, e acabar tendo resistência e né, voltando a corrigir aqui, inclusive perdendo essa zona de novo, eu vou estar extremamente bearish com o Bitcoin, tá? Porque eu acho que não sei se a gente segura nessa região mais abaixo, tá? Caso o Bitcoin aqui ele, ele, ele volte a corrigir agora aqui nesse momento e busca a liquidez primeiro nessa região aqui que a gente tem suportes importantes que eu comentei para vocês, daí eu fico bullish com o Bitcoin, vou estar interessado em entrar em um long aqui, tá? Porque a gente pode sim buscar essa região aqui dos 29.500 600 e inclusive romper para cima, tá? Então, para mim, a, a direção que o Bitcoin for primeiro vai ser, do caso, a direção contrária que ele vai ir, tá? Então, pode ser um pouquinho confuso e contraditutivo, mas é como funciona o mercado. As instituições precisam pegar a liquidez aqui em uma das regiões para poder jogar o preço para o lado contrário, tá? Por isso que a gente tem vários aí uh, rompimentos do Bitcoin que são, são muito fal são falsos, né? Então, para mim, uh, essas são zonas que, que a gente tem que ficar de olho aqui agora. Então, primeiro... A região que o Bitcoin for, pessoal, para mim vai ser o lado contrário que ele vai de fato seguir, tá? Então, é isso que eu tenho de olho aqui agora, é a minha estratégia, a minha visão do Bitcoin nesse momento aqui, de, desse cone, né? Que é um padrão também no topo, que ele é, de certa forma, uh, bearish, tá? Então, eu vou ficar muito bearish se o Bitcoin subir, subir para essa região aqui pegando liquidez, né? E tendo resistência, acabar corrigindo aí, então eu vou ficar muito, muito, muito baixista aqui com o Bitcoin e... Se ele voltar aqui embaixo, antes aqui eu vou estar otimista aqui, inclusive interessado em entrar long aqui, pesado nessa região. Então, qual que é a minha estratégia aqui agora no curto prazo para o Bitcoin? Tá? Estou interessado em buscar um long aqui por enquanto, nessa zona dos 27.500 dólares. Tá? Então, estou interessado em fazer é a seguinte operação, buscar um long aqui nessa região dos 27.500 dólares com o stop aqui abaixo dessa região aqui dos 27.000, ó, mil $27 dólares 27.000, 26.900 mais ou menos aqui, a gente tem um stop relativamente pequeno, tá? Pra tentar ver se o Bitcoin busca essa liquidez aqui próxima dos 29.500 dólares, tá? Então a gente tem um trade aqui de 3 3,5 para 1 aqui, tá? Então depende de onde você conseguir entrar, é a, minha, é a minha visão aqui que a gente tem grande chance de fazer isso aqui acontecer, especialmente quando a ah, com o DXY agora aqui corrigindo, a gente pode dar um espaço no Bitcoin e mover um pouquinho mais para baixo, tá? Eu acho que ele não vai segurar aqui, olhando essa lateralização nessa região de 6,8 aqui, ó, que o pessoal está acreditando que vai segurar. Tá, onde ele segurou nesse momento, mas acho que ele pode buscar mais abaixo nessa zona aqui, tá? mas a gente tem que botar um stop, obviamente, abaixo desse fundo, porque se perder essa zona aqui, grandes chances de a gente testar essa região lá dos 26 mil dólares, que é um suporte mais importante aqui, essa região aqui dos 26 mil dólares, com certeza, inclusive essa linha, de LT, essa LTB aqui dando um, um certo suporte aqui, eu vou tar, onde eu vou estar interessado em comprar e entrar em long para o Bitcoin nessa região aqui, tá, pessoal. Então, basicamente, a minha estratégia no curto prazo para o Bitcoin é essa, tá? Eu acho que não tem muito que a gente possa fazer aqui agora. Uh, inclusive, aqui, olhando a Vesco, a gente pode ver que tem também liquidez formada nessa região dos 27.500 dólares. É um ponto que a gente pode vir buscar aqui no curto prazo para depois voltar a subir nessa região aqui dos 29.200 dólares, tá, pessoal? Então, é basicamente que eu estou de olho aqui no Bitcoin, que eu vou fazer e atualizarei vocês a qualquer mudança, a qualquer uh, forma diferente que eu encontro aqui agora né, é, para o preço, tá bom, pessoal? Então, no mais, é isso. Para os membros do canal, vou fazer, inclusive, aqui uma... Falar hoje, fazer um videozinho sobre esses indicadores que eu tô usando aqui agora, como usar eles. Mas, basicamente, vão ser os mesmos indicadores que a gente vai usar também para operar as altcoins ali, fazendo uma análise do Open Interest, beleza? Então, no mais, é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de apertar aquele botãozinho do like, se inscreva no canal se você está inscrito, ative as notificações e a gente se vê, então, amanhã, às 10 da manhã, para esse live trade de 2 horas. Não perca! Um abraço!